Concurso um Batalha de Youtubers Bora! Sou fã desde o começo Desse canal aí Mas serei o único A te destruir Muçulmano desista Não insista nem adianta rimar Porque o felino brasileiro Está aqui para detonar de The Cat nos rap e pontas pra atacar árabe rapper é melhor correr, senão arranhada pode levar Nunca fiz rap na vida, mas de uma coisa já tenho certeza Que até mesmo eu que não fiz nada já te arrebentei com toda a proeza Sete anos atrás ainda não mudou o visual Pano velho na cabeça que nem um débil mental Ao final dessa batalha confere o meu canal Quem sabe até um remix do Musa seria bem animal Faço meus remixes, pouco a pouco eu fui crescendo Pera aí, avisa o amigo, sinto que está com medo Calma aí, Musa, não se assusta Eu tô aqui na moral, mas assim, as suas rimas são tudo igual Uau, Foi mal aí, Musa. Só não fique puto, no X1, no Paladins, tu não dura 10 minutos Eu tô de boa, se eu não aparecer mas só diga uma coisa, eu rimei melhor que você mano faz batalha, com pessoas famosas Picom e Brancoala, mano, quem são esses caras? Tu quer sugestões? Vamos lá, vou te ajudar Tem pai, Troll, você sabia, React Brasil e Kel e Laura Do Brasil eu sou, oh De Shadow eu vou, oh. Em busca do Moussa, não posso parar Essa é minha meta te derrotar suas rimas não tem sentido eu sei que tu vai falar nunca rimei na vida tu não pode me culpar tenho que admitir que esses sons autorais são bem foda mas parece que tu produz enquanto usa a erva da moda juntei meus inscritos de maneira honesta e você que depende dos outros para essa festa humilhado pelo Cauê Moura do full também Felipe Neto eu nem falo porque ninguém vai se dar bem Aí moça, chega mais pra tu ver Eu achei um pokémon Me lembrei de você Primeira vez rimando Já tô te arregaçando Esse aranha eu tô dominando e o muçulmano tá chorando O pica das arábias se autoproclamava Só parece um árabe Com doença na vala Chega dessa luta Já que ela está ganha pelo gato brasileiro Então passa essa fama